Flora, sua irmã e ele precisam de nós. Vamos lá! Magia! prontas pra vocês, Trix. Aí vamos nós! Surpresa! Já estava na hora mesmo de destruir você, Bloom. Que engraçado. Eu ouço você dizer isso há anos. Pode vir. Eu vou atacá-la. Não. Eu quero ir primeiro. Todas atacaremos. Será o seu fim, fada. Uh -huh. Uh -huh. Chamas dançantes! Hã? Uh -huh. Já se divertiu, Blum? Não sei quanto tempo mais eu posso aguentar. Cuidado! Ah, ah, ah, ah. Boa tentativa. Já chega! Existe uma luz. Que linda. Puxa. Então é verdade. Atos de coragem e bondade nos darão um novo poder. Blum Mix! Chuva de primavera! Ah. Acho que agora acabou.